Olá, eu sou Leonardo Rocha e esse é o canal Perspectivas Infinitas. Hoje eu vou falar a respeito de viver sozinho, lidar com a sua própria convivência. Eu sei que nesses últimos tempos não está sendo fácil para nenhuma pessoa lidar com a situação que anda acontecendo a respeito do vírus, e com isso novas coisas aconteceram. Muitas pessoas estão tendo que aprender a lidar com elas próprias, sem influência de terceiros ou sem companhia, ou às vezes com a quantidade de companhia reduzida, por exemplo, não ter contato com os amigos, com os familiares. Mas hoje em dia isso daí é possível resolver através da tecnologia. Como podemos fazer videochamadas, conversar então, veste texto, áudio, isso tem como ser resolvido. Mas, realmente, no interior, assim, da própria pessoa, dentro da própria casa, às vezes ela vai ter que ficar sozinha e com isso podem surgir algumas coisas boas e outras coisas nem tão boas. As coisas boas é que podem surgir alguns pensamentos criativos, ter mais tempo para pensar, criar, analisar uma ideia experimentar alguma coisa nova, desenvolver algo, um talento ou uma habilidade artística que às vezes você não conhecia. E a parte ruim é que às vezes esses pensamentos podem se tornar alguma coisa muito negativa. Você pode pensar em muita besteira, em muita coisa que não vai agregar valor na sua vida, em coisas que não tem muita utilidade e não vai transformar você numa pessoa melhor. Pelo contrário, pode prejudicar a sua vida e fazer com que você sinta um tipo de depressão ou precisar de algum tipo de auxílio, de ajuda, alguma coisa do tipo. Mas se parar para analisar o pensamento, quem controla? Somos nós. E cada pessoa controla o seu próprio pensamento. Com isso, depende cada pessoa a maneira como ela vai lidar com essa situação. Se ela resolver lidar da melhor maneira possível e lidar de uma maneira positiva, ela vai conseguir tirar essa solidão, essa tristeza, essa falta de companhia de uma boa. Além do que, verdade verdade, sejamos bem honestos. Se nós não formos a nossa melhor companhia, como é que vamos ser a melhor companhia para uma outra pessoa? Então, se eu não me aceito, como é que os outros vão me aceitar? Se eu não consigo conviver comigo mesmo dentro de uma casa 24 horas por dia, como é que os outros vão conviver comigo? Então, tem esse lado também. É uma questão um pouco diferente, um pouco controversa ou até um pouco complicado. Sim, é um pouco complicado. Mas temos que parar para analisar que maior parte do tempo da nossa vida, nós estaremos sozinhos. Uma ou outra vez estaremos acompanhados. Às vezes estaremos acompanhados das pessoas que gostamos e outras vezes das pessoas que não gostamos. Porém, depende de cada um de nós saber, decidir como vamos desfrutar desse tempo e com que companhia vamos desfrutar. Ou melhor, será que devemos desfrutar desse tempo com companhia? Será que não podemos focar um pouquinho mais em nós mesmos? e saber apreciar a melhor companhia que podemos ter, somos nós. Eu sei que, novamente, eu estou repetindo essa frase, não é fácil lidar com a gente mesmo. O ser humano em si é complicado. Se o ser humano fosse fácil, qualquer pessoa conseguiria lidar com outros seres humanos. Não haveria tantas guerras, não haveriam discussões, não haveriam brigas não haveria praticamente nada, seria tecnicamente uma utopia, seria uma civilização sem problemas, sem guerras, sem discussões e totalmente livre de muitas coisas que acontecem hoje em dia. Mas a divergência de pensamentos e a maneira de como cada pessoa lida com si própria faz com que cada pessoa seja individual, a ponto singular nesse Mundo, porque cada singularidade mostra que uma pessoa tem uma diferença, tem um aspecto, tem algo a mais, o que é mais que nós costumamos dizer. E com esse que é mais, podemos ser um diferencial, não só para mim, não só para você, mas para todo mundo. Com isso, aproveite nesse tempo e descubra qual é o meu diferencial, o que nós podemos considerar ser diferentes. Eu agradeço muito por vocês estarem vendo esse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, não escrever o um comentário abaixo o que vocês pensam a respeito de tudo que eu falei, seja ele positivo ou negativo. Comentem e novamente participem, porque a participação é importante. É uma forma de você manifestar aquilo que você pensa. Aquilo que você acha que deve falar, que deve dizer, ou a maneira como você realmente pensa. E a sua experiência pode servir de aprendizado para outras pessoas, como a minha experiência pode servir de aprendizado para outras pessoas, mas principalmente serve de aprendizado para mim mesmo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!